Bom, na casa 3.3, a gente fala é, fisicamente, materialmente, das redes sociais como ferramentas que a gente vai utilizar para estabelecer essa comunicação, esse diálogo com o mundo. Então entram aí redes sociais como grupos de Facebook, listas no Twitter, no Instagram, enfim, cada pessoa tem suas redes sociais favoritas, WhatsApp, é, mas também tem que entrar o seu corpo o seu sorriso a sua própria expressão né que estão dentro das camadas que a gente falou anteriormente mas que são também o seu cartão de visita a sua marca né a sua identidade dentro dessas redes e que vai contar com esse com a sua imagem né como o a sua identidade então é, a gente não pode confiar só nesses instrumentos virtuais e atuar nele sem esquecer é, desse lado teatral que está que é, associado à nossa habilidade de fazer amigos e influenciar pessoas.